Bom dia aí, mano. Bom dia, família. Como é que você tá? Está tá bem? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira. Eu tô fazendo esse vídeo depois de um tempo. Duas semanas sem postar vídeo. E eu tenho um motivo. Bom, alguns de vocês têm contato comigo, alguns não. Então, manos, pra você que não tem esse contato comigo, eu vou explicar exatamente o que, que aconteceu pra eu ter parado, ter sumido todo esse tempo, mano. Bom, eu tô todo esse tempo sumido porque é o seguinte, meu filho ficou doente. Tava 50 dias tossindo, minha mulher... Ficou com a sinusite inflamada, a gente acabou resolvendo levar ele no médico junto com ela pra tá passando. Chegamos no médico, cara, a gente descobriu que ele tava com pneumonia. A gente tem convênio, graças a Deus, pelo menos isso, a gente consegue fazer né tipo conseguiu trabalhar para conquistar um o convênio também que é meu ajudou tá ligado ele ficou internado quase seis dias eu acho ou mais não sei com mais de uma semana mano acho que ficou mais ficou uma semana internado mais ou menos né eu não sei exatamente esse tempo todo que ele ficou internado eu ia no hospital todo dia o hospital um pouco longe da onde eu moro assim um pouco longe mesmo tá da onde eu moro então eu ia visitar ele todo dia mano todo dia eu tava indo lá no, no hospital fazer uma visita para ele então assim eu tava um pouco preocupado eu não conseguia fazer nada eu não conseguia pensar em fazer nada eu acabei quando eu fui lá eu acabei fazendo gravando né brincando com ele um pouco e eu vou mostrar para você um pouquinho como é que é o quarto que ele tava lá o quarto que ele tava lá era bem da hora mano você entrava tinha uma pia. Tinha um lugar onde você guardava as coisas lá, né? Do lado do lugar onde você guardava essas coisas, tinha um banheiro, mano. Banheiro bem da hora, adaptado até pra deficiente e tal. Tem... Tinha a torneirinha, né? Tinha a privada, tinha a banheirinha onde ele tava tomando banho. Depois que você passava por esses cômodos, aí tinha a televisão, que ele ficava de frente com a televisão, a caminha dele. A caminha dele era a primeira da direita tinha duas camas porque era o um quarto para duas pessoas que tem aquele tem os convênios que você paga para ficar no quarto separado porém o quarto que ele tava era junto com, com outras crianças eles chamam de apartamento tá ligado então ele tava num apartamento que era junto com, com outra criança claro que eles separam isso de acordo com que com qual doença né que a, que a criança tá tendo no atendimento, então eles colocam junto. Se é uma doença contagiosa, eles colocam em quarto isolado, não é o caso do Enzo, né, porque pneumonia não transmite. Também tinha lá no quarto um botãozinho que se acontecesse alguma coisa, você apertava ele, tá ligado? E a enfermeira vinha lá, ou, ou ligava no interfone, ou ela já vinha direto no quarto. O legal do quarto dele é porque tava bem de frente, enfermeiras ficavam, tá ligado? Tipo, de frente mesmo com a porta dele já era onde estavam as enfermeiras. Então, elas... Tipo, vinha rapidinho, atendia. Elas foram super gente boa com a gente lá. O tempo que a gente ficou ali, elas atenderam super bem. Amanda passou quase todos os dias lá com ele. Só não passou um, porque ela tava tão cansada. E eu resolvi falar pra ela, pedir pra minha mãe. Pra minha mãe ficar lá um pouco. Pra ela não se esgotar, né, cara? Porque ela tava... Como é que ela tava fazendo? Todo dia, ela acordava na hora da medicação dele. Pra ficar olhando, pra ver se ele não ia ter nenhuma reação alérgica. Porque na verdade o Enzo e a gente nunca deu alguns remédios lá, que tava sendo passado pra ele. Então a Amanda queria ficar observando de perto, pra que não houvesse também nenhum tipo imprevisto né meu, ele passasse mal ou algo do tipo, e ela já poder avisar rapidamente lá os médicos né, aí eu vou deixar um pouquinho do vídeo com vocês, que eu passei lá com ele, que eu brinquei com ele, pra vocês ver é, depois de um tempo logo depois dessa parte do vídeo ele, se eu não me engano no dia seguinte ele foi liberado, então ele já tava bem melhorzinho, já tava brincando, e é isso aí, graças a Deus, aí hoje ele já tá em casa já tá tudo tranquilo, a vida tá voltando ao normal, e eu espero que vocês entendam aí esse tempo que eu fiquei, beleza, mano? Então fica com um pouquinho da brincadeira aí que eu tava com a Enzo lá no hospital. Tamo junto, família. Valeu. Até a próxima, mano. Eita! Cadê o ah, Nós estávamos de saída do apartamento. gente manda a notícia que vai... Inzo! De... Olha o que Olha, que, que tá que na hoje. minha mão! <risos> Espera, espera. Espera. esperar. Gente, é esperar. É. Esperar, porque tem que, tem que falar oi primeiro. Calma, você nem falou. Eu peço, tá, rainha? Então, tá aqui, E eu, e eu. Uhum. Mas <risos> é hum. Ó, aí você tem que falar obrigado pro tio William. Fala aqui, aqui, ó. Obrigado, tio William. Hã? Tá, ele. No mundo do teimosinho, a moça do outro não voltou mais na vida dela. Ela vai Meu Deus! Meu Deus! Enzo! Oh. Hum, meu Deus, é um caminhão <risos> Gigante Nossa Nossa, Nossa. Vai, vai. É um caminhão de construção Eu falei, vamos que a mãe deve estar tá roxa já lá Não, isso é não, dentro não, do pulmão Não, é dentro do pulmão Tá bom que ela que te fala que está com pneumonia, ela falou hoje Tivesse se tivesse mulher se entregar. O nome que ela falou é o um negócio que tá dentro do rumo dele. Deve ter gritado pra caramba quando tô, foi mexendo no bracinho. Né, gordo? Você mexeu no bracinho, né? Gostou do caminhão? Sim. Sim? Legal, né, o caminhão? Quantas rodas tem o um caminhão? Sim. Seis rodas? É fazer, ó. E acabou. Caminhão de bonito, tio Ilhadeu. Fica minhoma de bonito. <risos> Aqui é pra não passar, ó. Esse daqui, ó, é faixa pra não passar. Aí esse daqui, ó, é pra mão única. Essa daqui é pra velocidade, limite de velocidade, 30 km. esse daqui é obras, ó, obras. Ó, Isso. Essa daqui é outra, é outra de obras. É pra cavar. E esse daqui é o cone, pra arrumar a rua. Bom, então é isso. Como você pode ver, ele tá melhor, graças a Deus. Do dia seguinte, ali, essa filmagem, ele saiu, ele teve alta pela manhã, fui buscar ele, era mais ou menos 11 horas, e tá em casa, e agora sobre os cuidados dos pais. Então é isso aí, mano, se você teve esse tipo de problema, cuida, velho, porque é complicado, você tem que cuidar, não tem jeito, você... Saúde, mano, não tem jeito mesmo, saúde é saúde. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, já sabe, se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com alguém, faz uma chamada, mano, chama, Alguém aí e fala, puta mano, vamos lá conhecer o canal Eu ainda, Você ainda tá me devendo isso, hein Então não esquece, tamo junto família Tchau, tchau, valeu, falou e fui